Olá, aqui é a Pinheiro, presidente da Rede Petro. E nesse vídeo eu vou mostrar como você poderá entrar no mercado de energia solar mesmo sem dinheiro para investir e mesmo que você esteja começando absolutamente do zero. Você vai ver o passo a passo de toda a instalação da energia solar e vou lhe mostrar casos práticos direto da casa do cliente. Você vai aprender processo para dar entrada na concessionária e ligar o sistema de energia solar na rede elétrica. Eu vou falar como você vai poder comprar equipamentos mais baratos para instalar os sistemas de energia solar e lucrar ainda mais com cada instalação. Uma outra coisa importante é a elaboração do projeto, e no curso eu bato muito nessa tecla, inclusive disponibilizo modelos do projeto para facilitar quando você estiver dando entrada no seu, junto à concessionária. Hoje, para dar entrada na concessionária de energia e fazer a ligação do sistema de energia solar na rede elétrica, está muito mais simples. Eu vou mostrar também para você... O curso Instalador de Energia Solar por dentro. São mais de 22 módulos já disponíveis para você e você vai ter acesso assim que fizer a sua inscrição. E além dos 22 módulos, nós estamos adicionando aulas diárias. Então, vem comigo, assiste esse vídeo até o final e eu vou lhe mostrar exatamente a maneira mais fácil de ganhar dinheiro nesse setor e como você poderá começar de imediato e ser nosso parceiro nessa nova jornada. Para começar, eu tenho uma grande novidade para você. E você vai se surpreender. Eu vou lhe mostrar como você vai poder ganhar um curso presencial de instalação totalmente de graça. Isso mesmo, o curso presencial de instalação de energia solar totalmente de graça. Agora, você terá o melhor curso online do setor de energia solar e ainda vai levar de graça o curso presencial. E vai ver também como você poderá ter esse curso na sua cidade. Nós poderemos ir até você. Notícia melhor do que essa, você não poderia receber, não é mesmo? Então, continue comigo que eu vou falar direitinho sobre as datas, onde serão realizados esses cursos práticos e você vai poder participar. Antes de tudo, eu queria dar o meu depoimento pessoal e responder a pergunta, por que esse curso instalador solar de alta performance é para você? Bem, eu vim da área da construção civil. A área da construção civil viveu momentos de glória em 2010 e 2011. Mas depois disso, iniciou uma queda no mercado e ao final de 2014, eu já não conseguia mais bater as minhas contas. Quer dizer, eu não estava mais conseguindo fechar as minhas contas. Como se diz aqui no Ceará, era uma peleja só. Foi onde eu realmente decidi virar o jogo. E como eu sou o presidente da rede PetroCE, eu tive acesso a várias informações privilegiadas no setor. Eu estive em vários eventos do setor de energia solar... Fiz vários treinamentos, eu viajei para a Itália, para a feira do Ecomundo, a fim de conhecer de perto as experiências fora do Brasil. E eu posso lhe afirmar, é uma área sensacional, apaixonante e melhor de tudo, muito, muito rentável.